Querido Deus, nesta Páscoa, nós te agradecemos pela vida e por tudo o que nos foi dado. Pedimos que, neste momento tão especial, possamos sentir sua presença em nossas vidas, renovando nossas esperanças e nos guiando pelo caminho da paz e do amor. Que possamos lembrar do sacrifício de seu Filho, Jesus Cristo, que deu a vida por nós e que, através de sua morte e ressurreição, nos trouxe a salvação e a esperança de um novo amanhecer. Pedimos que Sua benção esteja sobre nós, nossa família e nossos amigos, para que possamos sentir o Seu amor e a Sua graça em nossas vidas. Que possamos ter a humildade e a sabedoria para seguir Seus ensinamentos, e que possamos ser luzes no mundo, espalhando amor, paz e alegria por onde passarmos. Que esta Páscoa seja um momento de renovação e transformação, onde possamos deixar para trás tudo o que nos impede de ser felizes e de viver plenamente. Que possamos olhar para o futuro com fé e esperança, sabendo que em Suas mãos tudo é possível. Que a luz de Sua ressurreição brilhe em nossos corações e nos dê força para enfrentar os desafios da vida. Que a alegria da Páscoa esteja conosco hoje e sempre. Amém.